Pessoal, esse vídeo é para você que baixou adquiriu o tabuleiro Sirius do Instituto A Jogada. Esse tabuleiro que é menorzinho, preenchidinho aqui com algumas informações sobre construção de planos de negócio. E esse vídeo ele é um, um auxiliar para você compreender um pouquinho a mecânica, né? a, a sistemática aqui. Né, nessa geometria do tabuleiro e bom é, esse tabuleiro ele é uma uma forma de você visualizar de modo circular um plano de negócio né, no sentido de não apenas ver página por página ele estático mas ver também o passo a passo o processo a espiral de evolução né, desse projeto e uma forma mais intuitiva né rápida de você entender isso é a gente tratar aqui da narrativa de algum algum projeto então eu fiz aqui alguns é, apontamentos para a gente começar uma explicação uma história de, um, de uma pessoa que é, chega em casa uma vez é, de uma festa e aí ela tá com fome ela decide fazer um omelete, mas aí no dia seguinte ela decide transformar esse omelete num negócio e depois transformar esse omelete, esse negócio numa franquia. Então, bom, quando essa pessoa chega em casa, né, ela abre a geladeira, ela entra aqui na etapa contemplação, é, então ela sente, ela olha o que que tem na geladeira, ela sente qual é a fome dela, e e aí isso vai despertar o desejo quando ela quando esse, esse esse desejo é despertado ela entra no jogo ela começa o jogo né o jogo começa com ela fazendo a escolha é, de como é, de como resolver o problema que é matar a fome né e vendo aqui o seu portfólio as suas escolhas né e seriam os possíveis preparos né quando, quando ela olha aqui a contemplação ela é, tá também olhando o que que ela tem de recursos né então é, esses recursos como ovos tomate queijo ela percebe que dá para fazer omelete quando ela quebra o ovo né que é essa etapa aqui é, O que, que significa quebrar o ovo significa fazer uma ação que não tem mais é, como ser desfeita é, ela pode guardar os ingredientes na geladeira de volta mas desquebrar o ovo ela não pode, ela pode não fazer mais um omelete, ela pode fritar o ovo, pode fazer um bolo, mas não pode é, desquebrar o ovo. Então alguma coisa terá que ser feita. E essa ação né, de, de quebrar o ovo é um contrato com a física, com a natureza né, das coisas e, e ela é, é, um, é, um, é também uma, um simbólico de uma decisão de que você está indo até o fim do processo né até alcançar a meta ou, ou errar a meta né mas você precisa fazer precisa terminar a jogada né e, e aí é, com o processamento desse desses ingredientes aqui na fase terra né ou seja eu preparo é, cortando o tomate o queijo e os temperos e tudo quando ela coloca isso no fogão e acende o fogo, é, aí entra a ignição da próxima etapa, que é a ação. Né? Aí é que ela precisa colocar as técnicas é, em jogo e também colocar ali o seu gosto, né? o seu gosto pessoal, a sua marca, né? que é o que caracteriza aqui o, o papel do jogador né? no, no processo em inglês, é, é, é, personagem... É, tem o nome de caráter, né, character, e o player, né, além de jogador e e, e isso também é, um, é, uma, é uma é uma relação que existe com a questão de, do caráter, né, o, a jornada do herói porque passa o jogador, ela é uma jornada de é, construção de caráter e construir o caráter é construir a sua marca e e aí, feita essa etapa, cumprida essa etapa, é, o jogador vai para depois o produto, né, que é essa próxima etapa. E, e aí, ele, com o omelete pronto, ele experimenta, ele aprecia, né, ele avalia. No dia seguinte, ele surge uma nova ideia. Bom, é, omelete é um preparo tranquilo, né, simples de fazer... Rápido, por que não transformar isso num, num negócio, num fast food? Aí é, a gente vai ver as mesmas etapas, né? primeira contemplação, pensar como isso é possível, algumas decisões aqui, quais as, as opções que estão no, no, no processo, né? Na, nas escolhas. Mas quando a pessoa decide vender o carro para comprar uma Kombi e transformar, no um food truck e aí ela quebrou o ovo, né? até porque modificar a kombi para isso é uma coisa é, que não tem mais muito como ser desfeita. É, e aí uma vez que ele aplica isso, a mesma coisa acontece e aí ele vai ter o food truck, né? ou seja, não mais um omelete, mas sim uma co uma cozinha ou é, uma linha de produção de omeletes, né? e aí é, é, o, o personagem, né? O, pessoa da história vai passar mais algumas voltas aqui, é, aperfeiçoando esse cardápio, as receitas, etc, até que ela vai para a próxima etapa, quando começa a pensar na criação de uma franquia, né? O negócio está indo bem, ela vê como que o omelete tem potencial, tem valores é, até ambientais ligados à, à questão de evitar o consumo da carne, do hambúrguer, né? E como que isso é um fast food que faz muito mais sentido, né? Do que é, opções que já estão aí no mercado e é, depois de mais uma volta aqui que o, que o trabalho começa a ser um pouco mais teórico né, na construção de um, de um arcabouço jurídico é, e também de um plano de negócio estratégico né, são essas camadas, a tática e a estratégica do, do tabuleiro é, existe aí a convergência de tudo na marca do projeto, do negócio e que, que é o que vai ser assim o simbólico né, dos valores morais né, contidos nesse projeto, né, assim como uma apresentação, um contrato para investidores e tudo. É, cada camada que, o, que você consegue é, fechar e botar em prática vai fazer com que o seu projeto ganhe zeros à direita é, no, da cifra, né, do valor do, do projeto né? e aí é, isso vai fazendo com que ele tenha um crescimento exponencial né, aquele crescimento que, que sobe, que decola né? e, e aí no processo de realizar esses projetos é, o, o personagem precisa administrar todas as tarefas né, que vão sendo uma por uma aqui primeiro listadas no, no fazer e é, depois conforme ela é, vai sendo realizada ela passa por fazendo e termina aqui no feito quando todas já estão é, nessa etapa de, de realizadas aí é, recomeça o processo né, com uma reanálise né, de, de, da eficácia do, do, do do processo para é, criar, então, uma nova lista, um novo, um, um novo ciclo de tarefas que, que vai, ser, é, é, vai ser enfrentado. E, e aí, conforme se vai girando nesse processo, se vai é, construindo, fechando camada por camada, né, e isso vai, digamos assim, acelerando como um algoritmo, o processo de, de é, não só, não só é, administração, gestão da empresa, mas também o crescimento contínuo, estratégico bem pensado se você tiver essa visão né, holística e, e também bem concentrada né, em torno da marca é, do, do, do seu projeto do seu negócio, no sentido de de colocar sempre as decisões e os temas estratégicos acima e na frente, né, na prioridade, para que as ações operacionais ou comerciais ou táticas sejam mais estratégicas por si só também e tenham mais efeito, mais impacto. Né? Então, é mais ou menos essa a, a, a parte visual aqui do... do do, da utilização desse tabuleiro. Esse tabuleiro vem com uma planilha, né, de de valuation, né, de, de avaliação desses projetos que você pode obter se você quiser fazer o curso e se aprofundar mais nessa parte, né, de avaliação e de gestão criativa de projetos, é que é um curso está disponível no nosso Hotmart, é, e que você pode encontrar ou no Hotmart ou no nosso site ou no e-mail de boas-vindas. Então é isso pessoal, siga é, o nosso YouTube e as outras nossas redes sociais para você ficar sabendo de novos vídeos que a gente está sempre postando e um abraço e até mais, tchau, tchau.